Eu quero amar, amar perdidamente Amar só por amar, aqui e além Mais este e aquele, o outro e toda a gente Amar, amar e não amar ninguém Recordar, esquecer, indiferente Prender ou desprender, é mal, é bem Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira porque mente Há uma primavera em cada vida É preciso cantá-la assim florida Pois se Deus nos deu voz para cantar E se um dia é de ser pobre, cinza em nada Que seja a minha noite malvorada Que me saiba perder